Então, pessoal, eu comentei lá no Twitter sobre esse artigo aqui, mas eu realmente não tinha lido, consegui o PDF, o nome do artigo é Estudando TDD e sua retenção por um período de seis meses, de Maria Teresa Baldassari, Danilo Caivano, David Fucci, Natália Juristo, Simone Romano, Giuseppe Scaniello, Burak Turba. O David Fucci, ele tem conta no Twitter, eu tenho certeza, Maria Baldassari também. E a Natalia Juristo é uma pesquisadora espanhola bem conhecida na, na nossa área. Então, olha, foi... Então, essas datas aqui... Ah, sim, o artigo foi publicado num jornal, numa revista científica muito importante, que é o Journal of Systems and Software. Eles enviaram uma versão lá para eles em 27 de abril, os revisores leram, fizeram comentários e... E aí o, os autores consideraram os comentários, reescreveram e reenviaram em 15 de outubro. E ainda levou todo esse tempo aqui, até 15 de fevereiro, até eles baterem o martelo e dizerem que o artigo foi aceito. É um artigo relativamente longo, 58 páginas. Eu vou dar uma olhada por que, que é tanta página. É, é, talvez porque tenha material complementar aqui, né? Um, não, pior que não, olha, as referências vão até a página 53 Aqui estão os highlights É ah, interessante, esse artigo tinha um título anterior né, Sobre a retenção de TDD Resultados de um estudo corte longitudinal com desenvolvedores novatos Então isso é um, é um aspecto muito importante, né, desenvolvedores novatos é, mas ficou claro também pelo, no início, porque afinal de contas a gente está falando lá de estudantes. Estudantes são desenvolvedores novatos. Então a única coisa que eu coloquei lá no Twitter e gerou bastante discussão, foram os highlights. Né? É, TDD é retido por desenvolvedores... Eu é, não sei, eu não vou nem ler isso aqui porque eu realmente não sei se esses, esses highlights são os que estavam lá no, no Twitter. Aqui ó, biografia, digitaram errada. aqui ainda, e tem os, a descrição dos, dos autores. Então, é aqui ó. neste artigo nós investigamos o efeito do TDD, Test Driven Development, quando comparado com abordagem não TDD. Assim como sua retenção, ou retenção, interessante porque eles colocam as duas palavras em inglês, mas eu traduzo as duas como retenção, pode ser que essa retention tenha outros, outra tradução em português, por um período de tempo de aproximadamente seis meses. Para chegar nesses objetivos, nós conduzimos um estudo de coorte longitudinal quantitativo com 30 desenvolvedores novatos, isto é, Estudantes de graduação de terceiro ano em Ciência da Computação. Nós observamos que o TDD af não afeta a qualidade externa do software. Não. Nós observamos que o TDD não afeta a qualidade externa de produtos de software, nem a produtividade dos desenvolvedores. Porém, nós observamos que os participantes aplicando o TDD produziram uma quantidade significativamente maior de testes com uma capacidade de detecção de falhas maior do que aqueles que usaram abordagem não TDD. Quanto à retenção de TDD, nós descobrimos que o TDD é retido por desenvolvedores novatos por pelo menos seis meses. Então, as palavras-chave TDD, TDD, estudo de corte longitudinal introdução, TDD é um desenvolvimento de ciclo, blá blá blá Não vou ler isso aqui, isso aqui é só introdução acho que todo mundo que está assistindo isso aqui já sabe o que é TDD deixa eu ver se tem alguma coisa nova é. a ordem na qual os testes coloco o processo então isso aqui é o óbvio, né? a escrita do teste precede a escrita do código de produção sequência test first, ou te, dinâmica test first não sei se eles vão colocar isso, mas é, é óbvio que TDD não é somente escrever o teste antes, é escrever o teste antes, ver ele falhar escrever o código, ver ele passar e se for necessário refatorar, tem vários gráficos por aí é, a sequência de testes é apenas um aspecto central do TDD. Aqui, ah, eles falam isso. Não captura a natureza completa do TDD. Outros aspectos centrais que caracterizam o processo de desenvolvimento por trás do TDD são granularidade, uniformidade e esforço de refatoração. Ele está citando muito esse artigo 5. Vamos lá nas referências ver o que é, que é esse 5. Esse 5 é um artigo dos próprios autores, aqui o David Fucci, a própria Natália Juristo, o Burak Turban, acho que é Burak, né? Uma dissecção do, do processo de desenvolvimento de TDD. Realmente importa testar antes ou testar depois? Publicado, né, que talvez seja a mais importante revista de, acadêmica de engenharia de software, a I3Z Transactions on Software Engineering. Okay. Isso não é um problema para quem não é da academia. Você deve citar seus artigos se você está explicando alguma coisa que você descobriu antes. Vou ver aqui. Granularidade se refere à duração do ciclo de desenvolvimento. Então, é uma, uma coisa que se fala nos coding dojos, né? que é o, os baby steps. Mas mesmo que você não faça baby Steps, não faça passos de bebê bem pequenos, você deve ter uma granularidade menor. Quanto uniformidade reflete quão constante sua duração é ao longo do tempo. Finalmente, o esforço de refatoração captura quanto de refatoração um praticante de TDD faz. Né? A pessoa pode escrever o teste antes e o código depois, ficar fazendo isso sem nunca refatorar. É alegado, isso aqui é importante, né? a gente sabe que na, na literatura cinza sobre desenvolvimento de software as pessoas alegam muitas coisas. Então, é alegado que o TDD leva a produtos de software com maior qualidade, tanto em termos de qualidade externa, isto é, funcional, e qualidade interna, quer dizer, aquela qualidade que o cliente do software não vê, enquanto aumenta a produtividade do desenvolvedor. Vamos ver o que, é que eles usam como referência para isso, para dizer que alguém alega isso. Provavelmente é o texto do Kent Beck, é o, é o livro do Kent Beck lá de 2003. Kent Beck provavelmente nem liga mais para isso, mas é, é uma coisa que você tem que, que referenciar, né? Para quem acompanha o Kent Beck, eu não sei se ele se foca tanto hoje em dia em TDD esses benefícios alegados têm encorajado algumas companhias de software a adotar TDD enquanto outras consideram sua adoção É isso aqui também achei interessante qual é o é aqui é um, já é um artigo de 2017 sobre um experimento com TDD ok onde é que eu estava? Difícil, né, fazer isso com, com o computador. Ah, TDD foi avaliado de um ponto de vista qualitativo, não quantitativo, qualitativo. Então ele está citando outros estudos, estudos primários que foram feitos com TDD, seus resultados e foram é, combinados e recolhidos e combinados em estudos secundários, que são estudos que analisam outros estudos e esses estudos não apoiam fortemente aquelas alegações lá do Kent Beck de que, de que essas três que a gente falou aqui. Então, então eles resumem. Né? Enquanto alguns estudos primários mostraram que o TDD permite a melhora na qualidade dos produtos de software e ou as produtividades dos desenvolvedores, outros estudos primários não Mostraram isso, quer dizer, é possível que você faça TDD e não consiga os resultados Eu me pergunto aí, com relação a isso, se é, será que essas pessoas realmente sabiam fazer TDD ou estavam fazendo TDD E nisso tem uns trabalhos interessantes, até um trabalho de um brasileiro que ele fez uma ferramenta que mostrava se a pessoa está fazendo de, de TDD direito então Eu me lembro que eu li uma das revisões temáticas sobre TDD e assim... eu vi que não tinha nenhuma avaliação disso né? não basta você simplesmente explicar para uma pessoa o que é TDD e depois a pessoa diz que está fazendo TDD você não checa e você diz ah, ó, ela fez TDD aqui e não não funcionou ah, ok, mas você viu se a pessoa estava tá fazendo TDD direito e aí, a gente entra em outro problema que é o que é fazer TDD direito. Mas é, vamos ver o que é que eles falam aqui. Alguns pesquisadores conjecturaram que observações de longo prazo são necessárias para ver se os benefícios alegados de TDD. Ah, então, quer dizer, ele que ele está falando aqui, a crítica a esses estudos que não mostraram os benefícios de TDD é porque eles foram muito curtos. Então, alguns pesquisadores disseram, opa, precisamos de estudos de longo prazo. No caso aí, é um estudo de longo prazo, de seis meses, são apenas 30 estudantes, mas são 30, é um número razoável. Pra gente da pesquisa, que sabe como é difícil conseguir 30 pessoas por seis meses, é complicado. Se bem que no caso eram estudantes, né? Geralmente, provavelmente um deles, um dos autores, era o professor desses estudantes, o que torna mais fácil conseguir com que eles participassem da pesquisa. Alguns pesquisadores conjectura, conjecturaram, né, suporam, su, é, não sei como traduzir isso aqui, que observações de longo prazo são necessárias para ver os benefícios de TDD e/ou para entender melhor a sua abordagem de desenvolvimento. Portanto, eles recomendaram ter uma abordagem longitudinal quando investigamos TDD, quer dizer, essa abordagem de você ver do começo ao fim. E isto, eu acho que é isso, né? Longitudinal. Isso é estudar TDD por um período de tempo, não somente por fazer uma sessão de duas horas. Eu me lembro que eu participei do desse estudo que era de uma ferramenta que avaliava se você estava fazendo TDD direito. Eu participei como como sujeito, né? Eu, eu testei a ferramenta e era uma coisa que duas horas, três horas. Então isso aqui é seis meses. Apesar disso, apenas Latour, Borley Bela e Marchenko tiveram essa fizeram essa abordagem longitudinal. Aqui ele explica o que é um estudo longitudinal. Eles empre, estudos longitudinais empregam. Ah, eles colocam a nota do rodapé. Existem três tipos de estudo longitudinal. Estudos cross-seccionais repetidos, estudos prospectivos, incluindo estudos de co coorte e estudos retrospectivos. Estudos longitudinais empregam medidas contínuas ou repetidas para seguir indivíduos particulares por um período de tempo de semanas, meses ou mesmo anos. Neste artigo, nós apresentamos um estudo sobre TDD, que tem uma abordagem longitudinal. Em particular, nós conduzimos um estudo de coorte longitudinal no qual nosso coorte consistiu de 30 desenvolvedores novatos de experiência homogênea. A gente sabe que, no terceiro ano de graduação, a gente tem estudantes que gostam mais, tem mais experiência com programação, seja porque já sabiam programar antes de começar o curso, seja porque fazem estágio e outros não que participaram do mesmo treinamento então isso é interessante, eles receberam um treinamento sobre desenvolvimento de software ágil que incluiu o TDD isso é interessante também, quer dizer, o treinamento não era só sobre TDD era sobre desenvolvimento de software ágil o que pode ajudar eles a entender melhor o porquê do TDD porque só explicar o TDD talvez não, não deixe claro a todos os, os valores ágeis que estão por trás do TDD o projeto do nosso estudo ou o design, às vezes a gente fala design mesmo em português, né? O design do nosso estudo permitiu-nos ter um termo de comparação entre entre, TDD, entre uma abordagem TDD e não TDD definida como a abordagem que os desenvolvedores normalmente seguem, isto é, é iterative test last or big bang testing or no test at all mas não TDD ah, interessante. Quer dizer, eles compararam com não-TDD. Mas esse não-TDD poderia ser... Ah, eu escrevo código, escrevo o teste. Escrevo o código, escrevo o teste. Que é o iterative test last. Big Bang Testing deve ser. Eu escrevo todo o código e depois escrevo todo o teste. Estou supondo pelo nome, né? Ou não testar nada. Escrevo só o código, dando assim os testes. Ué? Apareceu um bug ali do do leitor de pdf é, então essa, eles compararam com o que aqueles alunos normalmente fariam com relação... sim, aí eles compararam o código feito com TDD, o código feito sem TDD em relação à qualidade externa, né, as funcionalidades é, a produtividade do desenvolvedor quanto o código, quanta funcionalidade eles entregam o número de testes escritos a capacidade de detecção de falhas dos testes escritos. Além disso, graças ao nosso coorte, nós coletamos medidas separadas dos mesmos construtos, isto é, qualidade externa, produtividade dos de ovedores, número de testes escritos, capacidade de detecção de falhas dos testes escritos, sequência dos sequenciamento do teste primeiro, granularidade, uniformidade e esforço de refatoração. Por aproximadamente seis meses de distância, esses seis meses a parte a gente vai ter que ver lá na sessão de método, mas será que eles foram uma primeira e uma última? Não, não foi ao longo dos seis meses, mas sim fizeram uma avaliação logo no começo e uma avaliação lá no final, com o objetivo de entender Quão bem TDD pode ser apl aplicado ao longo do tempo, dando uma indicação da sua retenção? 2. Retenção de TDD tem a ver com a capacidade de um desenvolvedor aplicar essa abordagem de desenvolvimento depois que ela não aplicou por um certo período. Ela, no caso, é que eles, eles estão sendo aqui inclusivos, em vez de falar ele como, como padrão, eles colocaram ela aqui. Mas é o desenvolvedor ou a desenvolvedora enquanto nós... É, ó, eles não acharam nenhuma melhoria devido a TDD na qualidade externa então eles já estão antecipando aqui os resultados na qualidade externa dos produtos de software e na produtividade mas eles observaram que o TDD permite criar testes, é, suites de testes maiores eu acho que até alguém comentou lá na thread do Twitter que a vantagem é que meio que te força a escrever os testes. Se você for deixar para escrever depois, você não vai escrever. E esses testes têm uma capacidade, essa, essa suite de testes tem uma capacidade maior de detecção de falhas. Eu acho que só isso aqui já é um ótimo motivo para fazer a TDD. Né? Além disso, nossos resultados indicam que os desenvolvedores novatos retêm o TDD por pelo menos seis meses isto é, o período de tempo no qual os, os... que foi assim, os, eles eles receberam treinamento, né, aprenderam e aplicar. Eles não só receberam treinamento, como eles aplicaram TDD na, pela primeira vez, seis meses depois, eles ainda sabiam como fazer TDD. Isso é um ótimo resultado também. Resta saber o que é que esses desenvolvedores fizeram no, no meio tempo, né. Talvez o artigo explique, talvez não. Então, eles falam aqui que esse artigo estende um outro artigo dos mesmos autores, aquele do, do David Fucci. Uh, então, o artigo do David Fucci tinha achado que o TDD leva os desenvolvedores a escrever mais testes. Isso é ótimo. Nós estudamos se escrever mais testes... Ah, sim, porque só escrever mais testes pode... você pode escrever um monte de teste inútil. Mas... Bem que é difícil pensar na ideia de um teste inútil, né? Eu acho que o teste está ali, ele sempre pode se mostrar útil em algum momento. Nós estudamos se escrever mais testes implica que a, detecção de que a capacidade de detecção de falhas desses testes é realmente melhor. Isso foi para fortalecer as conclusões do estudo do, do FUT e outros. Vale a pena mencionar que nós estudamos tanto o efeito e a retenção do TDD com relação à detecção de capacidade de detecção de falhas dos testes escritos. Nós investigamos que a retenção do TDD com relação aos quatro aspectos que caracterizam o processo por trás do TDD... Ah, sim, nós investigamos a retenção do TDD com relação aos quatro aspectos. Ah, então isso quer dizer o quê? Que eles realmente verificaram se os desenvolvedores novatos, eles estavam escrevendo o teste primeiro, se eles estavam fazendo com a granularidade, com a uniformidade e com esforço de refatoração. Nós estendemos a estatística inferencial aplicando um segundo modelo estatístico. Então, eles já tinham aplicado um primeiro modelo estatístico no primeiro artigo, nesse, nesse, nesse artigo eles aplicaram um segundo modelo estatístico. Isso nos permitiu mitigar tanto quanto possível, as ameaças à validade da conclusão, isso aqui é um termo técnico muito usado em artigos, né, é, que assim, quer que adianta você ter um artigo, fazer um monte de coisa, mas ter falhas, então isso ameaça a sua, a validade das suas conclusões. É, e assim, todo estudo vai ter, vai ter ameaças à sua à validade, né? dificilmente você vai ter um estudo que ninguém possa dizer, olha, vocês podem... O que vocês podem estar concluindo aqui está errado por causa disso, daquilo daquilo. Então eles tentam mitigar isso, não eliminar, mitigar. É, as ameaças à validade da conclusão do artigo anterior. Então aqui eles falam da, da estrutura, aqui eles falam do, dos trabalhos relacionados, eu vou pular isso aqui, até porque ó, aqui entre o, os artigos que eles citam aqui, está um artigo que é meu, do, do William, Bees, William não, Wilson Bisse, eu e a professora Maria Cláudia, que mostrou que, assim, esse é um artigo secundário, então, um estudo secundário, então a gente olhou outros artigos, então a qualidade melhorava, produtividade era inconclusivo, e a, e a inconsistência, se falava que a produtividade dependia se era um contexto acadêmico ou industrial, mas vejam, esse aqui é um dos estudos, tem quatro estudos aqui, eu acho que não vale a pena falar disso aqui agora, por quê? Porque esse aqui, eles estão olhando a literatura, depois vocês podem dar uma olhada nesse artigo, aqui eles falam do estudo longitudinal, o que eu quero saber é exatamente o que eles fizeram com os alunos. Então, o objetivo de um estudo longitudinal um é investigar como certas condições mudam ao longo do tempo. Portanto, a coleção de dados, né, o pegar os dados dos alunos, acontece, no caso dos desenvolvedores, eles não chamam de alunos, né, eles estão chamando de desenvolvedores novatos, acontece por um período de tempo e pode, pedir, pode exigir que os pesquisadores estejam... Localizados, localizados, com o caso e o contexto, contexto no qual o fenômeno de interesse acontece. Hum, eu vou ler isso aqui também. Em medicina, estudos longitudinais são às vezes realizados na forma de estudos de corte. Um corte é uma amostra de participantes. Então você pega as pessoas que estão passando por um tratamento, compartilhando uma característica de interesse. Então, idade. Então, isso aqui eu acho que justifica porque que eles, é, eles pegaram estudantes. Né? Eles não pegaram de toda a população dos desenvolvedores do mundo, uma parte pequena da população dos desenvolvedores do mundo, que são os estudantes. Esse corte é testado em algumas ocasiões ao longo do tempo, por exemplo, para checar um efeito colateral de uma droga antes de liberá-la para o mercado. No nosso estudo longitudinal, os participantes eram estudantes de graduação do terceiro ano em ciência da computação, aos quais era pedido que tomassem parte em quatro pronto agora, agora a, a gente, gente já sabe quatro, quatro sessões, sessões experimentais. experimentais. Então eles só encontraram esses alunos para medir alguma coisa quatro vezes por, vezes por seis meses. Em qualquer dessas sessões experimentais, cada participante tinha que fazer uma sessão de uma tarefa de desenvolvimento, seguido por seguindo uma abordagem TDD ou não TDD. Então provavelmente eram duas para TDD, duas para não TDD. Antes da primeira sessão experimental, todos os participantes tinham praticado testes de unidade, desenvolvimento iterativo com testes depois e teste Big Bang graças às sessões de treinamento. Quantas sessões de treinamento? É... Isso aqui não ficou claro. É, deixa, eu, vamos ver se. Ó. Before all participants... É, vamos ver se mais para frente eles explicam. Mas isso é importante. Quer dizer, alguém treinou esses alunos para fazerem todas essas coisas, além do TDD antes de participar das sessões experimentais. Então, na primeira sessão experimental, a sessão experimental, aquele momento está lá o pesquisador, estão os alunos, e eles praticam o TDD ou não praticam o TDD. Na primeira sessão experimental, as sessões experimentais eram divididas em períodos. Então, é um período é um é o um tempo durante o qual um tratamento é aplicado. Na primeira sessão experimental, que foi o que aconteceu no primeiro período, P1, isto é, aí eles colocam o dado, caramba, isso foi em 2016 e o artigo está sendo publicado em 2021. Os participantes tinham que usar uma abordagem não TDD, isto é, ou uma dessas três, testes depois iterativo, Big Bang Testing ou No Test, para fazer as tarefas de desenvolvimento. Os participantes aprendiam e praticaram TDD, entre a primeira sessão experimental e a segunda. Feita no segundo período. Isto é, ah não, período é. O segundo período. Hum... Ok, é, o que é. eu estou entendendo, entendendo é que nesse dia 16 de novembro, o pessoal fazia um software sem usar a TDD, e e, e na, na segunda, segunda parte do, dessa sessão experimental, eles aprendiam a TDD. Pra, aprendiam a TDD. Isso, isso quer dizer o quê? Que ninguém, na primeira sessão experimental, sabia TDD. Logo depois, na segunda sessão experimental, todos os participantes usaram a TDD para fazer as tarefas de desenvolvimento na segunda sessão. Exatamente isso. E, veja, tem quase 15 dias aqui. Não, 21 dias entre a primeira sessão. Isso é estranho, né? Eles... Aprendem TDD aqui, 16 de novembro, e só vão praticar no dia 7 de dezembro. Depois de aproximadamente seis meses, é, por, depois de dois, por, ao longo de dois semestres que se seguem no mesmo ano acadêmico, nós pedimos para os participantes tomarem parte no terceiro, na terceira e quarta sessão experimental. Então 3 de maio de 2017, 4 de maio de 2017, dois dias depois. É, respectivamente, terceiro e quarto período, p 3, p 4. Ah, entendi, o período é a sessão experimental. Não é isso? É, em particular, na terceira sessão experimental, todos os participantes seguiram a abordagem não-TDD de novo. E no, na quarta sessão experimental, os participantes seguiram o TDD. Nós nos referimos à abordagem não-TDD, que nós usamos para ter um termo de comparação como your way. Ah, sim, porque eles deixavam os alunos escolherem o que é que eles faziam. Então, por isso que era sua forma, your way. Aí tem a pergunta, será que os alunos sempre escolheram a mesma? Então, quem escolheu o Big Bang Testing na, na P1, escolheu também na p P3, né? Na P3? Vamos ver se eles respondem isso. No resto da sessão, nós relatamos o planejamento e a execução do nosso estudo, que nós sumarizamos brevemente acima. Uhum. É, então, isso aqui foi um resuminho. Agora eles vão falar quais, quais são as, as questões de, de pesquisa. pesquisa. Existem diferenças entre TDD e a sua forma de testar em relação à qualidade externa do, das soluções implementadas, produtividade dos desenvolvedores, número de testes escritos, capacidade de detecção de teste, dos testes escritos? É, aqui eles explicam o é que eles querem com isso. A capacidade dos, dos desenvolvedores novatos de aplicar TDD foi afetada quando eles não usaram esta abordagem de, de testes para por um certo período de tempo com relação a todos esses itens aqui, ó, acho que eu já, já li isso aqui antes, aqui eles explicam, unidades experimentais, os participantes eram estudantes e agora, a gente sabe de onde são os alunos, da Universidade de Bari, nós, como é que a gente chegou a eles, é, por conveniência entre os estudantes, quer dizer, o conveniência é aqueles que se matricularam nessa disciplina, integração e testes, no primeiro semestre do ano acadêmico de 2016-2017. Quer dizer, eles não fizeram nenhum sorteio, eles não fizeram uma chamada e a partir daí sortearam. Então, é. Quem se matriculou? Então, então, o que é que, é que esse, esse curso, curso faz? faz? Ele, Ele ensina um testes teste de, de unidade, testes de integração, integração princípios sólidos, refatoração, teste Big Bang, teste de desenvolvimento. Iterativo com testes depois e TDD. Durante o curso, os estudantes participaram em lições face a face e sessões de laboratório. Né? Tem prática de programação. Os estudantes praticavam teste de unidade, Big Bang Test, blá blá, TDD, nas né? sessões de laboratório e alguns exercícios para casa eram atribuídos. Java era a linguagem de programação do curso, enquanto JUnit e Eclipse eram o, o IDE e o framework de teste na né? Unity, framework de teste, Eclipse IDE, respectivamente, entre os 53 estudantes da disciplina, 39 decidiram participar do estudo, então eles podiam, os estudantes da disciplina podiam dizer, ah, não quero participar desse estudo, provavelmente porque tinha que fazer alguma coisa fora do horário de aula, ou mesmo que esteja dentro do horário de aula, mas sendo opcional, esses, estudo, esses 14, 14 estudantes aqui podiam simplesmente não querer participar. <risos> As duas, é, mas aqui, aqui vejam, 39, 39, e ali na, na introdução falou 30, isso quer dizer o quê? o quê? Provavelmente 9, por alguma razão, não, não foram até, até o fim. As, As duas, duas primeiras, primeiras sessões experimentais, experimentais do nosso estudo foram feitas durante o curso. Opa, então quer dizer, era durante o horário da aula. Alguns estudantes no curso de integração e testes, então, participaram do curso de qualidade de software no segundo semestre do ano acadêmico. Ah, interessante, quer dizer, eram duas disciplinas, a primeira e a segunda. O programa nesse curso incluía os seguintes tópicos, qualidade de software, isto é, qualidade externa, qualidade interna, qualidade em uso, padrões ISO para qualidade de software, avaliação de qualidade de software, monitoramento, melhoria, ferramentas de suporte ao gerenciamento de qualidade, por exemplo, SonarQube, Cube, controle de processo, os estudantes se matricularam no curso de qualidade de software, é, que, e eles eram 45... A, é, não, quem se matriculou nesse curso eram 45. 30 deles fizeram o, a, a terceira e a quarta sessão experimental. Esses 30 estudantes tinham feito a disciplina anterior, Passaram da, da disciplina, disciplina anterior, anterior né, o curso de integração e teste, e tinham participado nos, nas primeiras duas sessões experimentais. Isso é para dizer que a interseção dos estudantes que participaram dos, de ambos os cursos e participaram do estudo era igual a 30. Duas mulheres e 28 homens. Antes de participar do estudo, bem, caramba, é 30. 10% de 33%, então é menos do que 10% de mulheres. Né? Antes de participar do estudo, os estudantes não tinham a noção de TDD, uma vez que seu currículo universitário não incluía cursos em TDD. Os participantes tinham passado por exames nos seguintes cursos: programação procedural, é, programação orientada a objeto, engenharia de software e bancos de dados. Graças a esses cursos, os participantes tinham conseguido experiência em programação em C e Java, como mostrado na figura A, a maioria dos participantes avaliaram sua experiência como igual ou pouco maior do que a dos seus colegas. Apenas quatro participantes acreditavam estar, de alguma forma, menos especialista do que seus colegas. Estou ouvindo o meu alarme ali, eu vou daqui a pouco terminar porque eu tenho aula. Mais aqui, como você avaliaria sua experiência com programação em Java em relação aos seus colegas? Que chato isso aqui, né, em relação aos seus colegas, isso parece ser meio uma coisa de síndrome do impostor, tem Esses que se acham melhores, seus colegas, e esses um pouco maior esses iguais aqui, um pouco menor, menor. Como você avaliaria, em geral, sua experiência com programação em Java? Bastante experiente, zero experiente. Nem experiente, nem sem experiência, sem experiência. Então, são os resultados. É... Apenas quatro participantes achavam que eram menos especialistas que seus colegas. É... A maioria dos participantes colocava sua experiência como igual ou um pouco maior que a dos seus colegas. A maioria deles... É... Apenas três participantes se julgavam inexperientes com programação em Java. Resumindo, a característica dos participantes pode ser considerada homogênea. Para considerar os estudantes, para encorajar os, participantes, os estudantes a participar do estudo, nós os informamos que eles iriam ser recompensados com um bônus na nota final do curso de integração e testes. Os estudantes também sabiam que sua participação não afetaria sua nota final, exceto pelo bônus. Né? Então, não precisava participar e que os dados é, recolhidos seriam usados apenas por, por, por, para objetivos de pesquisa. Vale a pena mencionar que os estudantes não podiam ser pagos por sua participação do estudo, porque isso é, é proibido na Itália, enquanto que recompensá-los com um bônus na sua nota final é permitido. A participação era voluntária, no sentido de que os estudantes não eram obrigados a participar. Todas essas, essas escolhas eram feitas é, Todas essas escolhas eram feitas para. All the choices were made to have motivated the participants. In the... We are to represent the rest. Ah, assim, Tudo isso eles fizeram para motivar os participantes, motivar os estudantes que estavam lá a participar, de um ponto forçar, sabendo que isso podia ser uma ameaça à validade interna dos resultados. Quer dizer o quê? Que eu acho que. Assim, os que decidiram participar é aqueles que. Ah, eu quero, quero melhorar a minha nota. Isso não é a população em geral que é assim, né? que quer tanto melhorar a sua nota, que é tanto uma recompensa. Também informa os estudantes que os dados coletados é, seriam tratados confidencialmente, e compartilhados anonimamente. Então, depois, se houver interesse, se você acha que é interesse, curte esse vídeo aqui, compartilha, sei lá o que, é que vocês fazem, assina o canal comenta comigo no Twitter, mas eu realmente vou ter que ir para uma aula agora, e eu estou aqui na página 14 do artigo. Se tiver interesse, depois eu, eu continuo a, a ler esse artigo. Vou fazer uma leitura comentada desse artigo, qual é o nome do artigo mesmo, estudando é, desenvolvimento dirigido por testes e sua retenção por um período de tempo de seis meses. Até mais, pessoal.